Bora criar uma pirâmide usando o SketchUp de forma simples e fácil, certo? Me acompanha aí. Olá, aqui é o professor Rodrigo do Matemática Pop e a gente vai criar uma pirâmide 3D em formato virtual para utilizar nas suas aulas online ou presenciais usando o SketchUp, a pirâmide vai... eu vou precisar em primeiro lugar definir a sua base, tá? então posso utilizar um polígono regular ou criar um polígono qualquer usando a ferramenta linha, para facilitar as coisas eu vou usar um polígono regular, eu vou fazer agora aqui uma pirâmide triangular, então vou digitar 3, vou de base triangular, determino o polígono da base, tá? e agora é, posso determinar uma altura específica usando a fita métrica, aqui, ou simplesmente, se o objetivo é apenas criar a pirâmide, eu vou pegar a ferramenta linha. Clico em cada vértice e ligo até o ponto do vértice da pirâmide. Aqui eu já fechei uma face e nesse momento pronto. Está prontinha a minha pirâmide. Tá, como bônus aqui eu vou fazer um tronco de pirâmide Ah, eu quero um tronco de pirâmide Então eu vou marcar de forma com a linha paralela à base Tá, ó, girando Vou girar mais um pouquinho aqui Pronto Aí tá, eu marquei onde que eu vou fazer cortar ela Então eu vou clicando nas partes que não me interessa Ok Deletei essa, a parte de cima, a pirâmide menor, e pronto, tem um tronco de pirâmide bonitinha, pronta para mim utilizar na minha aula online. Falou? Obrigadão, até mais!